Ah, oh, mas drinking salada, so me... Ai, de coisa. Madame Ford Lane. Bom dia, estranhas! Tudo bom? Tudo bom, gurias? Então, gente, essa semana, infelizmente, não vai ter, não vai ter vídeo, tá? A gente não conseguiu se juntar pra fazer nenhum conteúdo pra vocês Porque a gente trabalhou muito O canal ficou numa função, suas funções e tal E na sexta-feira, quando a gente ia filmar A minha gatinha, a Mary Kate, que tá bem aqui, ó Ah, Solta, meu, Solta minha Olha aqui minha filha. Minha filha. Olha aqui o sorriso dela. Ela foi no hospital, ficou tipo sexta-feira, o dia inteiro no hospital, cara. E eu tive que ficar com ela. Mas tá tudo bem agora, já passou e tal, a gente não sabe o que ela tem direito ainda, a gente tá fazendo os exames. Me parece que ela tem alguma coisa gastrointestinal, coisa desse naipe aí. Então a tem de mudar ração, mudar a alimentação e tal. Então devido a esse fato, a gente não conseguiu filmar nada pra vocês. Vamos uma essa criadinha na casa da Enza? Vamos ver o que tá pegando do lado de lá? E aí, gorda? Ai, que pena que a já foi lá já resolveu tá medicada agora ela vai ficar ó Boa. e essa semana drag night hein gente recebido mil coisas vão acontecer essa semana fiquem de olho aí esse domingo deixa eu te contar né Com paciência gente não se esqueçam se inscreve no canal dá o like As nossas redes sociais do canal aqui embaixo, o Editor Record, o canal Azul, no Facebook, no Instagram. E é isso. A gente se vê no próximo domingo. Eu, a gorda, a gatinha e todo mundo super saudável. Beijo, beijo, beijo. Tchau. Um beijão, bom domingo, tá? E nos vemos em breve.